estamos a caminhar para o labirinto ou algures em Lisboa. Como é que te sentes, Ana? Excited. Friend. Se ela tiver medo, ela agarra-se a mim e eu protejo-a. Aham, uh -huh. depois de gritares que não uma é menina. Eu não tenho de ser mais rápido, eu só tenho de ser mais rápido que ela. Se tivermos medo, é só fugir. não quero fazer isto, ela está-me a obrigar. Ha, ha, ha, ha, ha!